Em toda a sociedade ela tem força para, sozinha, ter um espaço próprio ou ter um espaço onde ela possa ter uma reuni realizar reuniões ou desenvolver suas atividades. Nós avaliamos esse espaço como extremamente importante, porque ele finalmente vai juntar, num só local, todas as nossas várias psicologias. É um espaço para fomentar a discussão, a interação entre áreas, e nesse sentido a gente tem aí um grande marco dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia na criação desse espaço uh, de congregação de psicólogos que representam toda a diversidade da nossa área. É muito bom esse aparelho, então, assim, para fazer uma teleconferência aqui com dessa. 10... Mas também é, é, entidade de outras profissões, né, fazendo realmente uma possibilidade de é, trabalhos em rede, de colaborações, que é isso que nós precisamos hoje no país para fazer avançar é, não só o conhecimento, mas também o campo técnico e assistencial. Como foi dito também, como uma casa, como um local é, de suporte em que qualquer pessoa pode chegar vinculado né, e que possa promover esse espaço de, de troca, que eu acho que essa é a ideia principal. Foi uma feliz iniciativa do Conselho Federal de Psicologia. Eu quero parabenizar toda a diretoria. Para as entidades nacionais, como a Sociedade Brasileira de Psicologia, é fundamental ter um ponto de apoio em Brasília para que a gente possa exercer as nossas ações junto ao Conselho Nacional de Pesquisa, CAPES, e poder, além disso, poder articular com outras entidades ações em prol da psicologia brasileira.